Tá gravando já. Já está gravando, agora sou eu. Olá Brasil! Ah não, não é, eu, eu, eu, me enganei. Olá Brasil! <risos> então, oi gente, tá tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui na casa do Alexi e a gente vai conversar um pouquinho sobre como que é dar aula em francês, sobre a língua francesa, ou mais especificamente as coisas que podem deixar a gente um pouco irritado quando a gente dá aula de francês ou simplesmente quando a gente se apresenta como professor de francês. é a parte boa, né? Ai, assim, ah, esse é professor de francês! Que lindo! Eu queria tanto falar francês! Aí tem o lado ruim também, que, por exemplo, muitas vezes você fala Ah não, pois é, eu falo francês, dou aula de francês Às vezes você tá assim num grupo que você nem conhece muitas pessoas Aí já vem alguém e fala Ah não, mas francês é ruim tem que, tem que falar bico pra falar francês Eu não vou falar francês Como que imita o um francês que fala? É, o pessoal Como que, tá... que É Ai ah, gente, mais chata E aí você... É, dá aquela risadinha meio sem graça e fala, pois é, é. E ainda você não é francesa. É, é eu acho que deve até ser mais pesado. acostumei. Ah, é? O quê? Pode ser, pode ser. No português, a gente fala letra U. Para falar U, a gente faz bico igual. né? Então eu falo, pra pessoa, fala rua. A pessoa fala rua, fiz bico. Bico. Mas sabia essa coisa de fazer bico? Uhum. É, descobri no Brasil também. Ser, mas Porque sim, sim, sim. as outras línguas nunca falam de fazer um bico. Uhum. Eu, eu percebi que é verdade que tem esse negócio você de pode. bico, é, tem um pouco, tem a boca e mais. É que você mas... tem que pensar. Né? sim mas é... é engraçado eu nunca tinha ouvido falar de bico tipo porque é. da aula tipo os alemães os ingleses o que que também os alemães tem o u mas o inglês não tem uhum. nenhuma né? falar u direito é. mas não falando de bico nem uhum. de, de botar a boca assim engraçado. é é talvez porque o som do u ele é tão diferente de tudo I. que as pessoas pegam uma coisa assim né u u u olha sem bico u u u u u Dá pra fazer sem bico sim Mas a gente fica meio estranho, né Fica a minha cara é meio puxada É <risos> muito mais fácil <risos> o Gil tá saindo, mas você é o bico <risos> Com você não acontece, né Porque você fala, eu sou francesa, ah, talvez aconteça Quando você fala alguma coisa assim, em francês, a pessoa fala Ah é, então fala aí alguma coisa Em francês pra eu ver se você fala Mesmo <risos> É comigo menos, eu acho Com né você é menos é, né? Porque Não, mas eu Já falo... sabem que é óbvio que eu falo Porque Não, as pessoas falam Ah, você é francês? Então você fala francês? Oh, que chique Que é, é lindo as pessoas não falam ai ah, fale uma coisa em francês para eu ver como é que é aí você fica assim meio tipo ah o que que, que que que eu falo bem não sei falar não sei galera e repete o que eles estão falando bem je sais pas qu'est-ce que je peux te dire j'en sais <laughs> rien uh, ben je sais pas quoi dire je sais pas uh, qu'est-ce que je pourrais te <laughs> dire tu vai falando isso <laughs> então, é mais Fácil se você falar, gente, fale essa frase aqui em francês Aí você vai lá e fala Isso é uma dica para pessoas que querem Pessoas falar a língua deles é. Fala essa frase, me traduz Mas eu acho que é, talvez pessoas querem provas Que você fala francês, né? então fala Então vai e fala uma é. coisa para ver. Quero, ver quero ver, ver se é verdade Hã, Fernanda? Eu Fala lá, fala, o francês De modo, a te escuta te escuta Je sais pas deux, trois dá um branco que você sabe, você sabe ali falar Sim. qualquer coisa mas Normal. na hora você fica meio sem graça e fica todo mundo na expectativa ali, daí vai, vai uma outra coisa, que na verdade pra mim é uma coisa mais pessoal, eu tô super empolgada porque quando eu vou explicar uma coisa, eu tô ali feliz isso aqui é assim, é assado e é lindo aí a pessoa fala, meu Deus, mas que língua do capeta mais que desgraça de difícil às vezes as pessoas ficam desesperadas e hum. começam a xingar a língua, eu começo a ficar ofendida, porque eu tô ali tão empolgada mas peraí, ficar... eu, o francês não é é mais complicado que o português. O português é bem difícil também. É? Português é difícil, francês é difícil. Todas as línguas latinas são cheias de, de, de regras, de é. exceções, de não sei o quê. É são todos complicados. Né? É o que eu acho também, mas o problema do francês é que vai ter muito, que as pessoas né, se incomodam mais são as letras que estão ali e você não fala que são mudas, é isso, isso. incomoda é incomoda, isso incomoda uma dificuldade é. ou às vezes alguma coisa que não tem no português, algum pronome tipo, guiona oh, é. aí a pessoa fica, mas pra que colocar isso daqui é só pra complicar a minha vida sabe, porque se, se tirasse isso daqui não dava pra entender do mesmo jeito. Você então... achou o francês mesmo complicado mesmo? Não, não. eu acho Tão lindo. Oh. Das línguas latinas eu acho que é a mais complicada. Né? Eu imagino que seja. Ah, é? eu, não, é. eu não sei, eu não falo espanhol, eu estudei um pouquinho de espanhol, estudei um pouquinho de italiano, mas eu acho que as coisas no francês tem mais então. A regra é essa aqui, mas aí é tem isso, isso. É, é, a exceção isso. é a regra em francês. É, é exatamente. É por, é por isso que irrita as a pessoas. Ao invés de você ir lá e ficar xingando o negócio, você tá aprendendo uma outra língua justamente por ser diferente Porque isso vai te trazer, assim, pra mim, aprender uma, uma língua diferente meio que abre, assim, a sua maneira de pensar Porque a gente só pensa no que a gente consegue falar hum. Se você parar pra pensar, é. você não vai pensar muito numa coisa que você não consegue colocar em palavras hum. A partir do momento que você estuda uma outra língua, a sua mente começa a pensar em outro jeito E você expande, na verdade, por isso as pessoas, eu acho que as pessoas que falam outras línguas, elas são muito mais Esqueci o adjetivo agora. Mas compreensivas. Ah, elas entendem melhor isso. as pessoas? Sim, sim. Exatamente, sim. você consegue, mas às vezes se colocar no lugar do outro, fala, poxa, sim. Essa sim, sim, sim, tá, verdade. Tá passando por isso. Com empatia. certeza. eu acho que é um pouco esse exercício da, da mente ali. Então, é, xingar, xingar o, a língua é uma coisa que me incomoda um pouco. Não sei se já aconteceu com você. Da pessoa. Ah, não, falando ah, francês, ah, língua de biarro. <risos> isso eu não sabia também eu acho que ah é fala língua língua de viado. De viado? Uhum. mas é, Sabe o que era pessoas que que uma, uma língua como que que mais uh, refinada não sei o quê. mas é que eu percebi é, eu tive muitos alunos homossexuais acho que na na Sim. na, na, na, na hum. comunidade sexual uh, estuda francês é é, é legal é assim. legal eles, eles, os homossexuais no Brasil gostam de falar francês isso eu percebi é, é fato porque eu uhum. tive uma porcentagem grande de, de alunos homossexuais é, mas é verdade, eu também é que assim, muitas vezes o brasileiro, que é aquele machão, ele vai falar pô, precisa fazer bico pra falar francês então isso daí é coisa, de enviado, não vou fazer e aí a pessoa que é homossexual assumindo, ela fala tô nem aí, francesa é bonita, eu vou fazer mesmo E ela vai fazer, sem problema que alguém vai falar hum, você fala francesa, você faz bico pra falar? <risos> Ou, por exemplo, você tá dando aula é, Acontece muito, quando hum. o aluno é ansioso E ele já viu um pouquinho do conteúdo hum. Às vezes ele, ele tá muito empolgado Porque ele já sabe daquilo E ele começa a falar junto com você É, porque... E é, é, é, continua tipo, terminando o que você tava falando Ah, não, tá, beleza Mas às vezes até... Um pouco demais, que eu vou começar a explicar alguma coisa. E a pessoa fala, não, pera, isso daí eu sei. Porque a vizinha da minha prima me explicou uma vez que os números eram uma coisa que tinha que fazer as contas, fazia vezes dois, vezes oito. Não, pera, não, eu sei, espera aí. Aí a pessoa começa a falar uma história que uma vizinha de alguém falou... Sabe? E aí você fica assim, não, mas é isso que eu ia te explicar, que não precisa, gente, tudo isso é. você Cara, sabe? em francês vocês fazem contas pra contar, <risos> nossa, que loucura Eu sempre gosto disso, hein Ou às vezes perguntam uma coisa, que eu também não sei muito Ah, mas a verdade é verdade que fazer conta os negócios é por causa da guerra, é a tática de guerra Porque o Napoleão aí não sei o que Gente, olha, eu não sei na verdade, a maioria dos franceses não percebem uhum. É claro, pois é, não percebem é só o... não é uma, uma conta, é só o, o nome da, uhum. da, do número E ninguém... É, tipo, eu me dei conta Que era uma operação hein, 70, 80, 30, Só quando eu comecei a ensinar E que alguém me, me avisou uhum. Eu falei, mas o que, que é isso? Vocês estão contando? É a primeira vez eu fico ah, Caraca, é verdade 4 vezes 20 mais 10 e 90 Pra mim foi uma descoberta cara Eu fui sabendo, até eu fui sabendo disso no Brasil Ah é? Passei minha vida toda e, e quando eu comecei a contar para os franceses, a maioria falou oh, Olha que louco, vocês ah, não percebem É que nem a diferença entre coco e cocô Até alguém <risos> chegar e falar Gente, mas como que vocês não se confundem? Fala até bom. minha filha que tem um ano e meio, ela sabe falar coco <risos> Tô impressionado, cara. Ela sabe falar, tipo, 30 palavras, ela fala coco, com o sotaque, com o acento, assim, fala... eu falei, filha, é. papai tá aqui há 10 anos ainda e ele consegue errar. É, <risos> e pra gente é muito nítido, ou quando já me perguntaram também, consegue ver a diferença entre farol e faraó? E? Farol, hum? faraó. Faroa? Não, farol, hum? faraó. Farol? ah, não, não, que farol faraó sim você viu a diferença sim massa e maçã maçã e maçã massa e massa, maçã maçã Isso. ah tá beleza tá beleza Ai, tá não bem. mas eu é, tô, tô assim mas errei é há muitos <risos> anos né peraí peraí não foi tão fácil assim okay. é como você falou é do 80, 90, diz que pra você é uma coisa tão óbvia, ali você para depois que alguém te mostra o que que tá acontecendo, eles falam, meu Deus, a vida inteira isso aqui que tava aqui e eu não vi. E tem muitas coisas que eu estou no, no português, é, tem uma coisa, é tipo, o, o, a idade, eu tenho, uhum. por exemplo, tinha, tenho 30 anos, uhum. mas aí quando eu ir pro futuro, ou passado já muda no verbo. Não, é, é, é, é, eu vou ter 31, mas eu vou fazer. De repente fazer. Ah! Eu, é, eu ano passado, eu tive. Aí eu ter, mas pra, pro futuro eu fazer, de repente. Não, mas assim, você. você faz uma idade, eu, você tem, mas você vai fazer. É porque assim, eu vou explicar. Quando você fala eu vou fazer, você tá se referindo ao aniversário. Se eu falo, ah, eu vou fazer, que nem eu vou fazer. Vou fazer 31. 29. É o mês que vem. É porque tá perto. Mas eu posso falar. Em novembro eu vou ter 29 anos. Posso falar porque okay. eu tô colocando no futuro, eu terei, eu vou ter. Okay. Mas quando eu falo eu vou fazer, quer não. dizer que o aniversário tá perto. Okay. É porque, não é? É verdade. Então, então tá, é, bom. tá bom. Tem que ensinar português agora. É, mas é tão, na verdade é tão difícil Uma vez já me perguntaram, eu, porque eu tenho um pouquinho de aula de português Mas às vezes perguntam uma coisa e eu fico Ah, é assim, né? Mas é, às vezes não tem muita explicação então, é. Olha, às vezes tem uma explicação, você fica muito orgulhoso de explicar como professor <risos> Sim, porque tá, tá, tá, tá, tá. As pessoas ah, tá bom, tá, tá Mas às é. vezes os alunos eles gostam de, de, é. de achar a pergunta que vai te fuder <risos> eu falo, olha, é assim, sabe por quê? Porque é assim, a regra foi feita assim e pronto! <risos> Sabe. Se come e fecha a boca. É assim. <risos> alguém decidiu. É Mas na verdade, acho que às vezes não tem muita explicação. É, né? ou às vezes a explicação é tão maluca que. Que nem precisa não... contar. <risos> é. então, um dia alguém começou a falar assim, e aí se fala assim. Eu sempre fui uma aluna assim. Eu acho que os meus professores me detestavam, porque eu fazia todas essas coisas. Eu falo que irrita, ficar ficava falando junto com o professor porque eu sou uma pessoa meio ansiosa Você queria foder seu professor? Eu não sabia Então eu era muito ansiosa e você fala Não, eu sei, eu sei, e eu vou falar A pessoa tá ali falando Ah, eu acertei, eu acertei Me dá uma explicação racional Porque tem esse, essa aqui e aqui que não tem Por quê? Eu quero uma explicação Sabia o que eu fazia no início? Porque quando eu comecei a ensinar no início vinha muitas coisas que cara, eu não sabia responder, eu tipo, não sabia eu, O cara vinha com um negócio muito tipo, pá na sua cara, tipo Mas por que isso você faz assim e aqui não? Aí você fica assim Então isso a gente não vai ver hoje, porque hoje a gente vai ver isso uma da próxima vez. <risos> aí, aí quando acabava a, a aula, ia lá buscar, assim, que merda é essa? Buscando na internet, e do cara fala, ah, agora eu sei. Eu cheguei na vez e falei, então, o que você perguntou da última vez? Eu fiz isso o primeiro ano, e isso aconteceu várias vezes. Uma vez isso aconteceu comigo, é de português, me perguntaram, mas por que, que você fala uma rua muito bonita, mas muitas. Ruas. Por que, que não é uma rua muito bonita? É verdade, boa. Aí, aí Então, é porque a gente fala assim, né? Uma rua muito bonita... Bonita é adjetivo. Eu tô dando intensidade pro adjetivo. Hum. Mas muitas ruas é quantidade. Ah! Aí é mais de uma. Mas na hora que te perguntam isso, você fala... Meu Deus, por quê? Em francês não tem essa diferença. Não tem. É, é pois é, é. É diferente, né? Sim. De très beaucoup. Tem os dois, mas ele funciona de uma maneira completamente diferente. Porque às vezes me irrita... Pessoas querem uma explicação racional de por que se pronuncia assim, porque são duas letras, mas por quê? Porque é assim... Tipo, se... <risos> tipo tô me cobrando eu. Eu falei, cara, é assim? Você aceita? aprendi assim, mas... E, tipo uhum. E pessoas voltam de novo, mas por quê? Porque é que nem Porque eu? Porque é, assim, é a língua é assim, o que eu posso fazer? Não sou culpável. Desculpa desculpa, tá desculpa. desculpa. Eu vou pedir desculpa em nome da língua uh, materna uh, que estou te ensinando. Uh, desculpa. Mas é assim, que é assim, eu não posso fazer mais nada, tá? Não, mas é em 10 anos uh, realmente alunos chatos uh, tive pouquíssimos. Ah, mas também, também, porque brasileiro é, é menos chato, eu imagino que um aluno francês de é muito mais uh, exigente, ah, muito um chatinho, ah, muito mais chatinho. É. Os franceses em geral, já sendo muito exigentes para qualquer coisa, mas aqui não está certo, vamos arrumar. O brasileiro, ah, tá funcionando, tá bom, não, tá, tá bom, é. Que não, isso... é, mais, é. mais fácil ensinar francês ah, para brasileiros, sim. com certeza. Ah, com certeza, mas acho que é isso que você gostou mais do Brasil, né, o pessoal aí bem de boa. Eu gosto nas relações, talvez, de, de amizade e tudo, uhum. às vezes no trabalho, é, eu acho às vezes, menos legal, entendeu uhum. porque é menos eficiente, tem ah, coisas que é menos legal me por causa do uhum. jeito do brasileiro, porque é, é legal direto. na vida, assim para conhecer pessoas, uhum. o vizinho, na uhum. festa, não sei o que, mas pra, pro trabalho, para uhum. fazer coisas funcionar, uhum. e, e, não, eu prefiro uhum. o jeito francês. Né? Ah, eu não <risos> também, porque é uma coisa mais direta, você não precisa ele ficar... Você não, trabalha não. com francês É, né? pois é, mas eu acostumei, né? você Acostumou já. Achei reclamou o suficiente dos nossos é. alunos ou não? É. Acho ah, que reclamar, tá bom. Reclamar é uma coisa bem francesa. É. É. E aí, A você... gente teve que procurar bastante do que reclamar, na verdade. Né? É, não, foi isso, não tem muita coisa pra reclamar tem aquelas coisinhas assim que ninguém percebe, que a gente guarda pra gente e esse foi o momento de abrir um hum. pouquinho né? <risos> eu sou a Fernanda e eu vou estar sempre falando de francês aqui no, no Olá Brasil <risos> no, no Brasil? É meu no canal, canal. Olá Brasil, Brasil. Gente. se inscreve no meu canal ó. É, vamos se inscrever no Olá Brasil também Vai. <risos> vaca amarela vaca amarela até a próxima, tchau Tchau Brasil! Ai, isso é só eu que eu editar, né? Ai, eu tô tranquila é. <risos> eu Vou colocar suas piores partes se Suas piores? Ah, suas piores, deixa as suas piores Tô suada aqui Nem Pior tem obviamente. cheiro, nem tem cheiro <risos> Na nossa francesa <risos> Tá chovendo aqui? Tá te lembrando um pouquinho em Curitiba, não? <risos> Não, mas é, você falou exceção. EXCEÇÃO, EXCEÇÃO é. é, porque eu sou francês Qual dos dois você vai comparar? Água de coco. Gente, eu tô muito vermelha Olha aqui pare... Olha, se eu não sou mais brasileiro que você com esse, com esse negócio assim, não, olha, é francês é, olha. Não. olha, a gente tá combinando bem hoje, né? A gente tá super combinando C'est chique C'est très chique hum. Só de, de continuidade A gente fala no em Brasil que a gente vai cantar Já ouviu isso? Mas ah, vocês vão cantar quando você tá com a roupa parecida ah, Você é? tá de... nunca ouviu? Não Ah, você vai com a mesma coisa Ah, vocês vão cantar mas... <risos> Quando você <tu> me prende <susurra> <d 'un terrain>, em <tira> quand je Quando eu penso a Fernanda Eu bando, eu je Quando eu penso a Felici Eu bando